Fala, fala galerinha! E aí, pessoal! Eu sou a... o Norberto Caralho. e esse é mais um Elefante Literário com o terceiro vídeo do clássico Tube e comentários sobre o retrato de Dorian Gray. Sim. vai ter aqui nesse livro três personagens principais. A gente tem Dorian Gray, que é esse menino muito bonito, só que não tem noção da beleza dele e vem de uma família muito rica. Basil é um amigo de Dorian Gray e é quem faz a pintura, né, desse retrato que a gente fala desse quadro. E Lord Henry é um amigo de Basil, que ele é o que é muito vivido no mundo, não respeita questões de moral, para ele é tudo vida boa, diversão e farra. Farra, cachaça e rapariga. O que é que é <risos> Daí um dia Dorian Gray tá lá, né, posando para e Lord Henry chega, né? Eles são apresentados e daí, pela beleza de Dorian Gray, Lord Henry diz a ele meio que ele tá desperdiçando a beleza em casa, que ele devia viver mais, aproveitar mais a vida, fazer jus à beleza que ele tem e à sua juventude. Aí Dorian Gray, que era um menino muito inocente e não sabia nada do mundo, faz o quê? Compra essas ideias. Vai pra Gandaya. Vai pra Gandaya, <risos> pra farra. O mundo da perdição. Ele, no mesmo tempo, para e pensa assim, peraí, mas eu vou aproveitar agora e depois vou envelhecer e morrer e ficar... É, é donho, como ele diz assim, né? Aí ele faz, parou, olha pro quadro e diz assim, daria tudo pra que eu permanecesse jovem e tudo mais, e esse quadro pudesse envelhecer no meu lugar. Ele diz que daria até a própria alma pra que isso acontecesse. E a partir desse momento é que o quadro vai sofrer todas as coisas que Dorian Gray deveria sofrer ao longo do tempo. Ele vai sendo, então, corrompido, né? marcado pelos pecados de Dorian Gray ao longo dos anos, ao lado do Lord Henry. Não, gente, ele é bom não. Pecador. Pronto, essa história eu acredito que muitas pessoas já conhecem, né? O, o enredo ali. Sim. Não é um livro, eu não achei um livro tão leve, não. Porque ele traz muitas críticas. Primeiro, que ele é baseado né, na, naquela história de Narciso, né? De ele tá sempre colocando a estética e ao mesmo tempo ele questiona o que é o Belo. Então ele traz muitas questões acerca desse tema e a gente fica refletindo tanto com relação à personalidade de cada um desses personagens como a própria sociedade que é retratada no livro também tem nesse livro a questão da homossexualidade que Oscar Wilde, o autor do livro foi processado, foi julgado e foi preso por cometer este terrível crime naquela época na é verdade, no livro não é explicitado tipo assim, ai ah, eu te amo vamos viver juntos, constituir família não, mas os personagens eles dão alguns, alguns indicativos bem claros Inclusive até pra quem tá lendo De que isso de fato aconteceu A lenda diz, a história diz Que ele colocou isso ali Porque era um reflexo Do que ele próprio sentia Em relação aos outros caras da época, né? Daí então o um livro foi lançado E menos de 10 anos depois Aconteceu tudo isso Ele foi julgado Foi preso Foi solto E morreu de causas desconhecidas até hoje Morreu de depressão, né? Porque o coitado Tava acabado Sim. É interessante ver como a importância do livro é muito grande, porque essa é a única obra dele. Então a gente consegue entender, né, no, naquele contexto histórico e social, como foi uma obra que até hoje tem a sua imponência e serve também de inspiração, né, para outras histórias. Mas eu acho massa, ele só tem uma obra e tem se tornado esse sucesso, então é e depois de tantos anos... Ainda fazer, refletir tudo Exatamente. mais. A leitura desse clássico talvez é um pouco mais fácil do que a é de alguns outros, mas ainda assim ele é, acaba se tornando um pouco difícil em alguns momentos, porque ele tem muitos debates filosóficos, assim, muitas explanações, reflexões no meio da trama ali, no meio daquele clima de terror, de suspense e tudo mais. Até mesmo no meio do próprio romance do livro. Ele se pega algumas vezes, o autor, né, fazendo essas divagações filosóficas, porque pode deixar algumas partes um pouquinho mais, né, assim. Eu particularmente concordo, porque, realmente, tiveram algumas partes que, eu, gente, que coisa profunda, né, rapaz? Você <risos> fica pra ali, rindo, que coisa bonita, mas que coisa profunda. Por outro lado, eu não simpatizei com nenhum dos personagens, tipo, gente, tem umas cenas bem pesadinhas, assim, de pensamento, de, seja de machismo, seja de narcisismo, você fica, gente, como é que a pessoa pode pensar desse jeito? Sério mesmo. Mas são coisas que eu acho interessante, seria Abordadas são coisas que é pra gente refletir realmente sobre e ver né as nossas próprias ações ou as ações das pessoas, né da, da sociedade em geral, de como é que é cada um. E é bem importante mesmo pra refletir. Esse sábado, agora, dia 28, aconteceu um hangout no canal de Patrícia Lima, junto de Gabriel do Maria Moto TV e de Isa e Marina do canal Ponte Pula Linha, falando justamente sobre o Retrato da Orião Grey, que é o terceiro livro do projeto Clássico Tube. E o grupo do Clássico Tube tá acontecendo, tá sendo movimentado. A outra leitura já foi escolhida e vai ser a letra Escarlate. Então acessa lá o grupo, o link tá aqui no box de descrição e vem participar com a gente. Lembrando que se você se interessou pelo livro, pela história, né, conhecer toda essa trama, calidade, essa trama de Dorian Gray, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Se quiser comprar, compra lá pelo link da gente, que ajuda bastante. Se não for inscrito, por favor, se inscreva e se liga em tudo o que está acontecendo aqui no Elifão Literário. Valeu! Valeu! A leitura de... de, de, de, de, de, de, de, de... <risos> A leitura desse livro, né, do retrato da... para que eu vou falar? <risos> A leitura desse livro é um pouquinho mais fácil, talvez, do que algumas outras...